bem a todos, isso aí é bem galera, hoje eu tô muito empolgada porque vamos fazer uma collab, daqui a pouquinho ele vai entrar aqui com o Daniel Brown, especialista em migração para o Canadá, é, vai ser, um, vai ser uma, uma aula, uma conversa, olha, ele já entrou aqui, Daniel, já vi que você tá aqui, deixa eu chamar aqui ele, vamos ver assim. Essa é uma conversa muito legal, principalmente para quem tem ideia de migrar para o Canadá, tem vontade de morar no Canadá, morar fora. Salve, Daniel! Olá, Elisa! Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, primeiro, muito obrigada por aceitar esse convite, por entrar aqui para conversar com a gente. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal, porque eu tenho muita gente que tem vontade de morar no Canadá. Tem alguns que já estão com um projeto encaminhado, mas muitos ficam na vontade... Então você vai ajudar a gente a clarear muitas coisas sobre esse projeto Canadá que muita gente tem. Daniel, você pode se apresentar aqui para quem é o Daniel, o que você faz, para quem não te conhece ainda? Né? Posso sim. Bom, Elisa, primeiro é, é um prazer para mim estar aqui é, participando dessa live junto com você. Eu conheço um pouco da tua história, então a tua boa fama te precede. E para mim é muito <risos> bom participar com você aqui é, e poder compartilhar um pouco do que é essa experiência de vida, o que, que é viver no país com a melhor qualidade de vida que é o Canadá. Eu sou um agente de imigração é, do governo canadense, junto com o meu parceiro, que é consultor regulamentado de imigração, que atua como advogado de imigração, de imigração que é o Armando Stocco. E eu ajudo pessoas a encontrar o melhor caminho para que elas possam migrar. Para quem não sabe, existem mais de 60 programas de imigração no Canadá, muitas possibilidades de migração, muitos caminhos viáveis, e às vezes as pessoas elas colocam muitas barreiras é, para viver essa experiência. Então, o meu papel é de um orientador, enquanto especialista, eu falo que é trabalhar junto para que esse projeto, esse sonho, ele, ele aconteça no menor tempo possível. Que legal. E você mora aqui ou mora lá? Bom, é, a, a, nós temos franquias no Brasil inteiro e também no Canadá. Eu cuido da parte do Brasil, meu sócio cuida é, da matriz da Sebrusa, que é em Vancouver. Legal, maravilha. E qual que foi? Como que você entrou nesse mundo do Canadá? Você foi para o Canadá? Se apaixonou? Sim. Todo mundo que vai, eu nunca fui, não conheço ainda o Canadá. Mas todo mundo que vai se apaixona. Pois é, Elisa. Para mim foi completamente diferente, porque, porque eu não tornei o Canadá um negócio para mim. É, geralmente a pessoa vai para o Canadá, né? Quem trabalha com imigração, quem é especialista em imigração, essa acho que voltou. Voltou, voltou, deu uma falhada aí. Ih, Vamos ver se voltou. Não é minha, Daniel. Voltou, Elisa. Eu tinha cortado. Voltou, um voltou. Voltou. Legal. É, bom, para mim foi diferente porque geralmente as pessoas vão para o Canadá, conhecem o Canadá, se apaixonam e querem ficar. A questão é que eu era um vendedor de um de curso de inglês no Brasil. É, hum. e um um um, Bel, um, um belga-americano que viveu nos Estados Unidos casado com uma brasileira é, ele trabalhava com imigração e ele viu o meu trabalho à distância ele alugava um espaço dentro do, da, da escola que eu trabalhava e ali ele viu meu trabalho e aí tem toda uma história de demissão, o gerente me demitiu acabou que um ano depois eu acabei comprando a empresa dele e expandindo no Brasil e quando eu tive essa experiência com imigração para o Canadá comecei a ver a mudança a transformação que as pessoas tinham através disso eu comecei eu descobri minha verdadeira vocação então é o Canadá para mim é diferente do que é às vezes para uma pessoa que migra porque uhum. para mim é, é a experiência de poder ajudar aquela pessoa a alcançar o sonho, o objetivo dela. Então, para mim, o Canadá, sim, foi uma coisa totalmente inusitada, fora do padrão, porque isso se tornou minha vida, né? Esse, esse ajudar as pessoas a chegar é, ajudou, é, me fez chegar até aqui. Que legal. Agora vamos ao que interessa, porque eu sei algumas perguntas típicas que as pessoas costumam me fazer, e como eu não sei nada do Canadá, né? Minha família é francesa, eu sou franco-brasileira, é, então eu conheço muito mais da França Mas como as pessoas me perguntam muitas coisas Eu vou te fazer algumas perguntas Mas quem está assistindo aqui também Primeira coisa, se você tem vontade de ir para o Canadá Manda aí uma, cana uma bandeirinha do Canadá Vamos ver quem sabe qual que é a bandeira do é. Canadá E segunda coisa é, Se vocês tiverem perguntas Já pode ir mandando aqui também Porque eu vou puxando as perguntas de vocês Uma das perguntas que me fazem muito é Quem pode ir para o Canadá? Qualquer pessoa e aí, quando eu falo qualquer pessoa, eu não estou dizendo que o processo ele é fácil. Eu estou dizendo que ele é simples de se entender. Qualquer coisa na vida se torna simples quando a gente tem o conhecimento. Eu lembro quando eu fui aprovado na Universidade Federal do Brasil, e é um exemplo que eu uso bastante, eu lembro que o meu professor de cursinho ele dizia, gente, vocês não precisam ter todo o conhecimento técnico do que vai cair. Mas conheça pelo menos o edital da prova, e o que uhum. o a, a banca está pedindo porque você já potencializa as suas chances de morar no, de, de, de, de conquistar né a, a vaga na universidade enfim. e a imigração é isso quando você tem o conhecimento correto você pode é, potencializar as suas chances às vezes eles uma pessoa ela acha que porque ela não fala francês ou inglês ela não tem chances. E isso não é verdade. Por quê? Porque uma pessoa ela pode qualificar o perfil dela no Brasil ou, então, no Canadá. Por exemplo, uma pessoa, o que muita gente não sabe, no caso do, do, do francês, do idioma francês, é que o francês ele tem a mesma pontuação dos dois lados do Canadá, tanto o inglês quanto o francês. E o inglês não tem a mesma pontuação do lado francês. Então, o francês... Então, explica para a gente, melhor o que, que é isso? Vamos pensar que tem gente que não sabe nada de pontuação. Que história é essa de pontuação? Vamos lá. Quando a gente está pensando em imigração, é, a, a forma mais simples de entender a imigração é o seguinte, dividir o que, que é migrar através de uma experiência no Canadá e o que, que é migrar através de programas de pontos. O, que, que, é, o que, que são os programas de pontos? É uma pessoa que está no Brasil, que tem uma formação, é, às vezes tem uma experiência... É, tem um pouco de fluência seja no inglês ou no francês é o, o perfil dela ele, ele ele é um perfil profissional é digamos assim mais completo e o governo tem mais de 60 programas de imigração desses mais de 60 nem todos são para brasileiros mas uma grande maioria é e quando essa pessoa ela pontua dentro desses programas de imigração ou alcança uma determinada pontuação, acontece que ela pode sair do Brasil já com uma residência permanente. O que, que é residência permanente? É o visto pleno. Essa pessoa vai ter os mesmos direitos na prática de um canadense, só não vai poder votar, ser votado. Existem algumas restrições em relação a serviço público, mas na prática ela já sai do Brasil com todos os direitos então uma pessoa que vai através de um programa de pontuação seja ele provincial ou federal ela ela ela nunca precisa ter pisado no Canadá literalmente para receber o visto dela é, no Brasil por exemplo então isso é muito legal porque por exemplo às vezes as pessoas acham que uma pessoa um perfil qualificado para imigração é quem tem um bacharel, é quem tem um doutorado, mas tem formações de nível técnico no Brasil que dão uma pontuação maior do que um bacharel, maior do que um então, mestrado. Por exemplo, você saberia me dizer alguma? Com certeza você sabe, mas quais é. são algumas dessas formações que são mais. Eu, eu sei algumas que eu tenho muitos alunos uhum. né, na área de saúde, por exemplo, mas Sim. eu queria que você isso Vamos lá, por exemplo. Vamos, vamos, vamos fechar essa, essa questão da, dos pontos, né? Então, aqui uhum. a gente tem uma questão. E tem o um outro lado, que é o lado da experiência, que é o lado de, é, da pessoa. Ou ir com um visto de trabalho, ou ir através de um visto de estudos. Então, se a pessoa ela consegue dividir o que, que é pontuação e o que, que é experiência no Canadá, ela consegue é, praticamente uh, uh, uh, entender esses mais de 60 programas de imigração. Ela consegue né teu entendimento o que que é, é o que quais são as áreas de formação que tem mais demanda Elisa é difícil dizer sabe por quê Porque existem mais de 300 áreas de formação em demanda no Canadá mais de 300 áreas então assim é muita coisa mas a gente pode falar de TI de usinagem de manufatura as engenharias as áreas da saúde né pessoal que tem é, experiência profissional em, como soldador. Então são áreas né, de, de, de, de formação, de, de, de, de capacitação, que tem muita demanda, que dá muitas oportunidades no, no, no, é, para a imigração no Canadá. Agora, eu falo de TI, falo de usinagem, falo de manufatura, falo das engenharias, aí o pessoal às vezes acha assim, poxa, então são só essas áreas, não, são dezenas de áreas, são mais de 300 áreas de formação em demanda. Uma pessoa, às vezes, que não tem nenhum perfil qualificado no Brasil, ela pode é, qualificar muito rápido. Por exemplo, tem um curso de, de, de, de proteção contra incêndio, um técnico de proteção contra incêndio, que em uma das províncias, esse curso deve ter umas 900 horas no Brasil. Esse curso ele já é válido num processo de imigração. Então, outra pergunta que muita gente faz, eles é, é, é o seguinte, ah, e o meu, a, o meu diploma no Brasil ele é válido? É, o reconhecimento pelo MEC Ele já pode dar essa validade. Muita gente pergunta, ah, mas e a enfermagem, a área da saúde, não é diferente entre o Brasil e o Canadá? De fato é, mas uma coisa é o diploma ser válido e outra é o processo de equivalência. Para uma pessoa uhum. fazer equivalência e atuar plenamente, por exemplo, um engenheiro civil. O um engenheiro civil no Brasil, ele não leva em consideração a incidência de neve para a base de cálculo. Os tipos de solos são uhum. diferentes. Existe uma preocupação no Canadá com a questão de acústica, térmica, fundações, Uf, e aí vai. isso é, impede ele de assinar como engenheiro pleno. Mas não impede ele de migrar e chegar trabalhando como auxiliar, depois como júnior, e depois do processo de equivalência se tornar um engenheiro pleno. Outra coisa, por uhum. exemplo, o pessoal que é da área do direito, os advogados ou os médicos, até, mas vou falar do direito: o direito é diferente, as leis são diferentes. E aí, às vezes, as pessoas acham assim, ah, então eu não tenho como migrar para o Canadá com o meu bacharel em Direito. Só que esse, esse bacharel em Direito no Brasil, ele pode ter equivalência de pontuação de um mestrado na aplicação do processo. Então, quando a gente está pensando em imigração para o Canadá, você tem que separar programa de imigração, que seria o pré-vestibular, para entrar, do mercado de trabalho, do que, que é a prática. Porque uma vez que a pessoa tem o visto, Elisa, ela pode trabalhar... Em praticamente é, qualquer área que ela quiser. Ela pode Sim. mudar de área, ela pode buscar uma nova formação e por aí vai. Que legal. E aí, então, só para a gente concluir essa história, o que você estava falando é que o inglês não pontua nas duas áreas? Como é que vocês nos dois lados do... como é que é? Isso. Na realidade, assim, ó, é... um, uma barreira muito grande, as pessoas dizem assim, eu preciso... É, eu sou... Quando eu recebo qualquer pergunta, eu abro a caixinha de perguntas assim, sou formado em tal área, não tenho inglês, não sei falar francês. Porque é a primeira barreira que as pessoas colocam. É a Na realidade, isso é um grande engano que a gente tem. É uma das coisas que eu sempre falo, se você não fala nem inglês nem francês, em mais de 90% dos casos, o melhor é o francês. E aí eu explico o porquê. Porque, para mim, a imigração é uma coisa muito pragmática e técnica. Você quer chegar rápido? Então faz o que precisa ser feito. Porque não, não, não é para gringo ver, não. É porque eu quero chegar e ter a minha cidadania no país com a melhor qualidade de vida do mundo. Depois que a pessoa está no Canadá, aí ela faz o que ela quer, quer melhorar o idioma, quer enfim falar como nativo. Aí tem programas do governo para ajudar. Mas no caso Sim. do planejamento inicial de imigração, se uma pessoa ela não fala nem inglês nem francês, eu acredito que o francês é o melhor. Porque o francês ele tem a mesma origem do português, né, que é o latim, aí você pode mais dar uma aula para a gente. <risos> mais rápido, uhum. mais fácil. É, e normalmente, nos, pro nos programas de imigração, não considera a escrita. Então, o foco é expressão e compreensão oral, o que torna muito mais acessível essa imigração. Quando a gente se trata de pontuação, e se a gente for olhar só a questão técnica, nesse caso, o que, que a gente vai ver? Que o inglês, ele não dá... É, se, se eu faço uma pergunta para quem está na live aqui, o que, que é melhor? Tem inglês ou francês para o lado inglês do Canadá? Tem inglês ou francês para o lado inglês do Canadá? Naturalmente. francês que isso vai se diferenciar dos outros, né? Isso. Naturalmente, quando uma pessoa vê essa pergunta, ela fala, ah, pro lado inglês, é inglês. Mas aí que tá. O, o, se a gente olha a pontuação e você escolhe por uma questão técnica e de planejamento, o francês, ele vai te dar a mesma pontuação do inglês no lado inglês do Canadá, e o inglês ele não tem o mesmo peso do francês do lado francês do Canadá então quando eu tenho o francês eu abro a província do Quebec que naturalmente é a província de língua francesa mas eu abro os hum. outros programas de migração e aqui eles eu vou dar um, uma dica que a gente dá normalmente só nas mentorias que é o seguinte que essa é a dica de vale ouro porque porque todo mundo que pensa em migrar para o Canadá, pensa em Vancouver, pensa em Toronto, pensa em Montreal, ou então pensa o seguinte, ah, eu vou pelo Express Entry. Todo mundo que começa a pesquisar sobre imigração acha esse nome na internet, que nem é um sobrenome <risos> é de imigração. É, botou lá, vai aparecer Express Entry. E aí o pessoal acha assim, ah, eu, eu vou pelo Express Entry, Express Entry é a única forma, o único caminho. Só que esse é só um sistema de imigração, uma pessoa que fala francês, existem programas de migração do lado inglês do Canadá só para quem fala francês, e ninguém conhece esses programas. Então, assim, por exemplo, na província de Ontário, se uma pessoa ela fala francês, e a gente não está fal falando de um francês, às vezes, C1, não, um C2, a gente está falando de um francês intermediário. Em muitos casos, um B1 já ajudaria... Isso, B1, B2. Então, assim, uhum. é, uma pessoa que fala francês nesse nível, ela já poderia ter é, a, a, uma, uma... Sair na frente de todo mundo só porque ela tem o idioma francês do lado inglês do Canadá. E aí, às vezes, a pessoa, mas eu não vou precisar do inglês para me comunicar, para trabalhar, sei lá. Você aprende lá. É, aprende lá. É isso. Então, a, a, a questão do francês ela é muito interessante, Elisa, porque, de fato, na imigração do Canadá é, é, faz muita diferença. Muita gente, às que vezes, legal. está pronta, tem, até fala inglês, mas o que vai colocar ela dentro do Canadá é, no final das contas, o francês. E a pessoa ela não precisa saber o francês quando ela começa a planejar a imigração. Entende? Por quê? Porque, porque ela tem. Com a... Tem você. Oi? Eu imagino, que seja, eu imagino que seja como você mostra. Tipo, o que a gente precisa é de uma boa organização e que essa organização a gente entenda que o francês vai ser importante. O processo de imigração para o Canadá não é de um dia para o outro, não é assim, um dia fiz as malas e fui embora. É um processo que tem uma educação, e nesse tempo que você está se preparando, você pode aprender um idioma. E, e, no caso, você não sabe nenhum idioma como o Daniel está falando. O francês é uma ótima oportunidade porque ele tem a mesma raiz que o português. Então, a lógica da língua, ela tem as suas semelhanças, né? Tem seus pontos diferentes, é claro. E aí você precisa ter uma orientação para aprender mais rápido, né? Mas é uma grande oportunidade. E olha, eu tô vendo aqui que tem bastante gente comentando, tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva e depois eu vou jogar no YouTube também, tá? Pra ninguém perder. E tem mais um ponto aqui que a equipe do Daniel tá aqui, né? Tem é, gente, nem vi. Um... De... É, se, se, <risos> se alguém tiver depois, a gente entra no perfil do Daniel. O Daniel tá, tá sempre ajudando as pessoas. Depois, mais pra frente, ele vai falar sobre uma coisa aí que ele tá fazendo, um evento que vai ter ah. no domingo. Você fala um pouco sobre... Eu vi agora aqui o Ismael Macedo, Ismael ele, ele é meu parceiro, é, cuida do escritório na região centro-oeste do Brasil. Legal, Ismael, um abraço, meu amigo. E Daniel, quanto tempo dura, assim, se alguém de repente hoje fala assim, resolvi assistir essa live e quero ir para o Canadá. Como que funciona esse processo? O que, que precisa fazer primeiro? Bom, é, como existem muitos programas de migração, isso depende muito de qual programa que ela vai aplicar. Uh, mas é, esse evento de domingo que a gente vai fazer, ele é voltado só para o mercado de trabalho. Então, assim, o mercado de trabalho do Canadá é muito interessante. Por quê? Porque existem empresas canadenses que são financiadas pelo governo e que vão ao Brasil contratar profissionais. Então, assim, existem feiras de emprego que são o governo canadense, ele banca para essas empresas irem até o Brasil. Ah, mas no atual momento que a gente está vivendo, as empresas estão indo ao Brasil? Não, estão sendo online. Mas o, a, a imigração para o Canadá, mesmo no meio desse caos, não parou. O governo ele continuou. Elisa, eu tive agora, há um mês atrás um mentorado que é mecânico de automóveis que pisou no Canadá contratado, com a fronteira fechada, para te ver o tamanho da necessidade. Então, uma pessoa que participa, por exemplo, de uma feira dessa, de, de emprego, é, ela pode uh, em três, quatro, cinco meses estar no Canadá. Então, e para ir para essa feira, mais. é importante organizar um pouco, né? material, imagino. Sim, é. Por exemplo, é inadmissível colocar estado civil num currículo, enviar currículo com foto. Às vezes as pessoas começam a mandar currículo assim sem planejamento e acabam queimando o cartucho. Então, é um sistema diferente, você tem que saber como enviar o currículo, onde procurar, o que responder no e-mail, né porque isso é o que vai fazer a pessoa ser aceita ou não. Só que além dessas feiras de emprego, existe a prospecção ativa também. Se a pessoa estiver é, é, com o currículo dela pronto ou preparado e se preparar para a entrevista, ela, ela potencializa muito as chances dela. Então, no caso de uma vaga de trabalho, né, de uma oferta de trabalho, de uma job offer, é muito rápido, porque em três, cinco meses, esse processo ele pode andar. Tem processos que vão levar oito meses, tem processos que vão levar um ano. Então, isso vai variar de acordo com é o caminho que essa pessoa ela vai seguir, qual é a forma de aplicação. Que massa. E é, é, isso é engraçado, porque na França também né? tem algumas lógicas diferentes na hora que você vai fazer o seu currículo, na hora que você vai passar numa entrevista de emprego. E isso, assim, aqui no Brasil, um pouco mais, parece, pelo menos os, os currículos que eu recebo, são hum. um pouco mais cruz, né? Tem um pouco hum. menos de estratégia na hora de fazer o currículo. Até deveria ter mais, talvez, é, mas, mas é, tem, o modo de pensar dos estrangeiros, da, lá na França e no Quebec, pelo que você está falando, é tem, tem os macetes na hora de você fazer o seu currículo, tem os macetes na hora de você entrar em contato com uma empresa, etc. Tem uma aluna aqui que me perguntou sobre bolsa de estudos, para quem não quer necessariamente ir trabalhar no Canadá. Bom, mesmo que a pessoa não queira ir trabalhar, ela pode estudar, mas ela vai ter permissão de trabalho. Então, isso é uma coisa legal. E dependendo do curso que ela escolher, ela vai poder continuar no Canadá depois, isso já é um caminho para a cidadania canadense também. É, a gente tem, naturalmente, parcerias com instituições de ensino que oferecem bolsas de estudos. E os, o caminho dos estudos também é uma excelente opção é, para imigração não necessariamente olha olha que legal eles eu vou dar um, uma mais uma dica aqui bem importante é às vezes essa pessoa ela tem o um perfil para sair do Brasil já com uma residência permanente isso faz com que o valor dos estudos delas no Canadá às vezes diminuem em dez vezes porque ela vai pagar a mesma coisa que um canadense paga então por exemplo hum. essa sua aluna que naturalmente é, né, deve estar buscando afluência no, no francês. É, se ela tiver a composição de um perfil para um determinado programa de imigração, ela pode pleitear uma residência permanente, ir para o Canadá e pagar o que um canadense paga no processo. Então, é, o, o, os cursos, naturalmente, para um estrangeiro, eles têm um investimento maior. É, hum. Eu tenho um colega que ele é canadense, o Charles, ele estudou na segunda melhor universidade do Canadá, que é McGill. É, ele, fez um, ele estudou por cinco anos e o investimento dele foi de 7 mil dólares canadenses. Cinco anos de estudo. 7 mil dólares foi gente... que ele pagou. Muito pouco, uhum. né? Como enquanto canadense nativo. Agora, se um estrangeiro for estudar na mesma universidade, o investimento ele pode chegar a 80 a 100 mil dólares. Então veja a diferença. Agora, se eu adoto a estratégia de planejar a minha imigração, eu posso pagar esses 7 mil dólares por esses cinco anos de estudos. Ou então, escolher um caminho de on um college também, que o investimento, ele, no final das contas, é muito menor. Que incrível. Muito, muito interessante isso. E, ó, tem algumas outras perguntas. Áreas, tem alguém que perguntou sobre a área de professores de história, e outra pessoa, estou indo agora mais para as humanidades, né? Porque, às vezes, Vamos. as pessoas acham que... Só trabalhos extremamente técnicos ligados à saúde ou ligados às, às exatas. Como que é na, na área de humanas? Então, ó, arte, muito. Tem... Ó, Tem um programa específico para o pessoal da área artística. É, história, por exemplo, um bacharel em história. É, geografia pode o pontuar, tanto no processo provincial quanto federal. É, ciências políticas e sociais, tá? Então, todas essas áreas podem ter demanda dentro do processo de imigração. Eu vi o pessoal colocando aqui, ó, cabeleireiro, a área de estética remunera muito bem, brasileiro tem uma fama muito grande, né? é, porque sabe técnicas lá específicas, nutrição, a fisioterapia, as áreas da saúde, essas são áreas que têm muita demanda, que precisa gente no Canadá. Inclusive, alguém perguntou aqui, uma médica perguntou se por causa da pandemia houve um aumento da demanda das pessoas da área de saúde. Ou não... não... Teve, teve. Isso é bem interessante. O governo federal, ele anunciou agora no meio da, da pandemia, é, anunciou alguns programas para facilitar ou agilizar a residência permanente para o pessoal da área da saúde. Por exemplo, vamos falar do Quebec aí o lado francês. No Quebec, pessoas que são enfermeiros e que estão no Quebec estão podendo adiantar todo o processo de residência permanente para poder ficar plenamente a vida inteira no Canadá, se quiser. Hum, que legal. Qual que é a vantagem de ir para o Canadá? Vamos, vamos voltar um pouco alguns passos. Para que, que alguém quer ir para o Canadá? Querendo lugar frio, brincando. <risos> Vamos lá. A questão do frio ela é importante, porque uh, né, você sabe a mesma coisa nos países de primeiro mundo. São países preparados para absorver esse tipo e de E o coisa. Canadá ainda mais, né, Daniel? Eu tenho uma prima francesa que morou no Canadá. Ela falou, no frio? Você nem sente frio, você sente frio na França. No Canadá você <risos> não sente frio. É verdade. Mas por que ir para o Canadá? Essa é uma pergunta muito interessante, tem muitas respostas e ela é muito pessoal. Mas eu vou te dar uma delas. A maioria das pessoas que eu, é, que são meus mentorados, não querem migrar para o Canadá por causa de dinheiro. Não querem simplesmente migrar para ter um salário melhor. Querem qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, tem muitas respostas, porque qualidade de vida é, é, tem um significado para cada pessoa. Mas para mim, eu entendo o seguinte, que qualidade de vida é um algo a mais, é você poder sair na rua sem se preocupar, é você perder aquela sensação de medo ou de insegurança com o futuro. Eu atendo muitas famílias, Elisa, gente que mora na casa que muita gente gostaria de morar, que tem o um carro bacana que todo mundo gostaria de ter, que é CEO das maiores empresas do Brasil e que num determinado momento renunciam tudo isso para viver uma experiência de vida, porque tem uma coisa na vida da gente que é o seguinte: não tem como a gente ganhar tempo ou perder tempo. O tempo é o tempo. É isso aqui que a gente está vivendo. Isso aqui passa. Já passou. Essa live ela vai acabar e vão vir outras e vão vir outros desafios. E, e, e, e o tempo, quando ele é aproveitado, são as decisões que a gente toma. Então, para mim, o maior motivo de uma pessoa decidir morar no Canadá é ela buscar a liberdade para poder viver da forma como ela bem entende, como ela quer, sem se preocupar com o que as pessoas pensam, com o que os outros querem. Não, ela é uma pessoa decidida, ela vai em frente, vai buscar isso e vai dar oportunidade de romper com o futuro dela. Porque quando uma pessoa ela migra para o Canadá, ela não está mudando só a vida dela. Ela está mudando o futuro das gerações da família. Então, essas pessoas que tomam essa decisão, elas têm muita coragem. São são pessoas assim diferentes, porque têm uma visão muito grande de, de futuro, de, de perspectiva. E eu acho que isso faz toda a diferença assim para uma vida muito bem vivida e, e para a gente marcar a história demais. Qual que é a relação então dos canadenses com os imigrantes? Você fala no sentido de aceitar imigrantes, essas coisas? É, tem gente que perguntou aqui, até Legal. o seu Vamos tá lá. respondendo. É, ó. O Canadá ele, tem, ele é o segundo maior país em extensão territorial do mundo é, e tem apenas 37 milhões de pessoas. Pensa que o Canadá é maior que o Brasil em extensão territorial e o Brasil a gente tem mais de 200 milhões de pessoas então o Canadá tem pouca gente para um país tão grande é, quando a gente tá falando por exemplo é uma, uma uma cidade que tem 4 milhões de habitantes no Canadá e considerando região metropolitana é muita gente é, E isso por exemplo São Paulo é inimaginável no Canadá não existe essa realidade e o imigrante é, ele entende o, o canadense nativo ele entende que existe essa necessidade de, de, de ter migrantes Até porque Todo mundo no Canadá é imigrante Por exemplo, <risos> se eu sou um canadense nativo Ou meu pai ou meu avô É um imigrante não é. É. É. Não, Isso, não, não isso é. é uma coisa que eu mesmo, mesmo aqui no Brasil né, É que a gente esquece Mas mesmo aqui no Brasil nós somos imigrantes Eu é sou verdade. muito imigrante Minha mãe é francesa e meu pai é a segunda geração Que nasceu no Brasil Então tipo, eu sou muito imigrante Só que a gente acaba esquecendo e a gente tem medo, né, em relação a isso. Até tem uma outra pergunta que eu acho que eu posso fazer junto, que tem bastante a ver, que é a questão é, racial, né? Tem uma pessoa que está perguntando qual que é a relação deles, a aceitação deles com negros. Eu não tenho a menor ideia. É, não, tudo, não, tudo. Ó, no Canadá a gente não tem isso. É, é, é muito diferente, assim, porque é, é difícil dizer que não existe, né? A questão de de racismo xenofobia, porque não existe. A gente está falando de gente, né? Então, onde tem gente, tem problema. Mas é, a, a gente, assim, culturalmente, não tem. Por exemplo, é muito comum... E, e também não é a mesma história na... dos Estados Unidos. Imagino que a história seja muito diferente dos Estados Unidos também, porque nos Estados Unidos, hum. pela imigração, Unidos, né tem uma questão hum. racial um pouco mais complicada. E o Canadá hum, não é a mesma muito. história. Verdade, muito diferente. No Canadá é muito comum você ver assim, ó, as pessoas com roupas diferentes com, de culturas diferentes e ninguém tá nem aí é comum por exemplo sei lá você vê uma mulher indo de pijama indo né no, no, no mercado enfim comprar alguma coisa ou sair e ninguém tá nem aí então assim <risos> é, é uma coisa diferente é uma sociedade que não tá te impondo aquela aquela coisa você tem que se vestir desse jeito você tem que andar desse jeito você tem que ter isso até porque todo mundo tem acesso então, não é uma coisa assim, ah, é, alguém vai vestir essa roupa porque tem mais dinheiro. Não, todo mundo ganha bem. A gente tem um salário mínimo no Canadá que é mais do que o mínimo de sobrevivência. E normalmente ninguém ganha o mínimo. As pessoas ganham um salário médio que já é mais de mil dólares a mais do que seria o mínimo para uma pessoa pagar Uau. todas as despesas básicas delas. E isso eu estou falando... Quanto que, que é, é o salário, salário mínimo e médio lá? O salário mínimo, ele varia de acordo com as províncias, mas eu posso usar uma média do mínimo de 2.036 dólares canadenses e o salário, de e tre... o salário médio de 3.513 dólares. O legal é que, vamos usar o Quebec de novo francês, no Quebec, um solteiro ele consegue viver com, em média, 1.350 dólares por mês, com todas as despesas pagas, com aluguel, com alimentação um queijinho bacana, essas coisas assim que a gente gosta, e um casal, mais ou menos, 1.700, 2.000 dólares canadenses por mês. Então, se o salário mínimo é 2.036 dólares, se um dos dois do casal ganhasse um salário mínimo, que não é o que vai acontecer na prática, um casal já poderia viver no Quebec com um salário mínimo. Então, é, é, esse é o tipo de A diferença, ainda até fiquei arrepiada, porque pensar a diferença com o nosso país, que, pelo amor de Deus, para o salário mínimo não dá para nada, né? Porque se você mora em uma cidade grande, caramba! É muito diferente. Impressionante. É, algumas outras perguntas, uma pergunta bem interessante também em relação à idade. Tem idade mínima, idade máxima? Muito não? boa, muito boa. Ó, não existe a idade máxima para você migrar. Mas a idade ela é um dos pilares da imigração. Eu explico. Quanto mais o tempo passa, menos programas de imigração podem contemplar o perfil dela. Tem formas de migrar que não vão considerar a idade, por exemplo, ser contratado por uma empresa, o college, né, é, uh, por exemplo, não vai considerar a idade também a maioria deles. Existem programas de imigração dependendo se a pessoa vai como um aplicante secundário ou um aplicante primário que a idade não vai considerar. Então a idade ela não impede, assim como o idioma não impede, assim como uma área de formação não impede. Mas quanto mais essa pessoa deixar passar o tempo, menos programas de imigração vão contemplar o perfil dela. Uhum. E quando, por exemplo, um casal os dois precisam passar pelo processo de imigração ou basta um passar? É um processo por família, que contempla filhos até 22 anos de idade. Então, por Entendi. exemplo, um casal com filhos podem ir juntos. E o legal é que depois que você tá no Canadá, você ainda pode convidar os pais e avós. Eles podem migrar através de você. Tendo praticamente, não, não existe assim, não, não existe um processo, é, como é que eu posso dizer? Burocrático, digamos, para que eles possam ir. Não, pelo fato de você estar no Canadá, o Canadá ele entende que se a sua família estiver perto, é muito melhor, você não vai querer voltar para o país de origem, enfim. Até eu estou querendo ir, hein? Daqui a Caído. pouco eu. <risos> é brincadeira. É, brincadeira, não, né? Nunca se sabe. Eu tenho muita. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu não tinha curiosidade com o Canadá. Não passava pela minha cabeça. Não passava pela minha cabeça América do Norte, assim. Não, não interessava, sei lá. Só que eu comecei a ter tanto aluno, mas tanto aluno que quer migrar para o Canadá, e alguns que já é, moraram no Canadá, voltaram, outros que moram no Canadá, começaram a me falar. Não, porque é incrível. E me conta uma coisa, me conta outra coisa. E já falei para o Paulo: ó, quando der, a gente precisa ir para <risos> é. o Canadá. Para conhecer, pelo menos gente... para passear, conhecer o Canadá. E os canadenses eu, são muito. Eu vou muito receber lindo. vocês lá com muito, com muito, com muito, muito carinho. Pode ter certeza. Que demais. E eu, os canadenses são muito legais, né? Se tem uma coisa, assim, que as pessoas às vezes ficam com medo que os franceses são mal-humorados e tal, canadense não tem disso. Canadenses é. que eu conheci na minha vida são muito abertos, muito simpáticos. Tem, tem uma coisa que a gente fala, né? Que o melhor do Canadá é o canadense. Porque, de fato, eles são. né? É, é claro que a gente está falando de uma cultura diferente, é, de uma postura diferente. Mas é isso, eu acho que a vida, a oportunidade, quem quer migrar, quer viver essa experiência. Então, se a pessoa ela quer migrar, ela vai estar aberta a essa possibilidade. E, de fato, os canadenses, eles são é, são muito respeitosos, né? Tem até um vídeo na internet, esse dia eu publiquei lá no feed, de, um, de uma moto lá que se atravessou na frente do carro, e, e os, o cara que bateu fica pedindo desculpas, o cara que se atravessou na frente fica pedindo desculpas, porque é muito do canadense, né? De tipo, ó, oh, não, me desculpa, a culpa é minha, não, a culpa é minha, não, a culpa é minha. Então, me desculpa você. Tá? Então, é isso, assim, tem essa questão cultural, de educação, de respeito, que é muito legal. Que demais. E, e como que funciona? As, exemplo, tem duas perguntas aqui que eu vou juntar em uma. Uma pessoa perguntou: com quanto dinheiro a gente, quanto precisa guardar para conseguir migrar para o Canadá? E outra pergunta é. Mas, assim, saúde é pública? Educação é pública? Ou não? Eu sei que você falou aqui um pouco dos salários e talvez a gente perceba que, mesmo não sendo 100% público, o salário já compensa. Ou não? Não sei, não tenho a menor ideia de como é. Então, conta Vamos um pouco para gente. Ó, o sistema de saúde é público, universal e gratuito. Então, é, qualquer pessoa pode ser atendida. É, e a gente está falando aí de uma das medicinas que é referência no mundo inteiro. Então, é público, universal e gratuito e é para todo mundo. A educação é gratuita para os filhos a partir dos cinco anos de idade, em tempo integral. Então, a criança ela vai estudar nas melhores universidades do Canadá e não vai pagar nada por isso. Então, essa é uma outra questão muito importante. Às vezes, uma pessoa está pensando assim: ah, migrar para o Canadá é caro, mas sei lá, paga dois mil reais de escola, paga mais mil e pouco de plano de saúde paga isso, então daqui a pouco ela coloca na ponta do papel, ela tem mais de 5 mil reais só em, em benefícios que ela vai ter do governo no Canadá, que ela não está considerando e que ela paga no sistema privado do Brasil. Uhum. Então isso é uma diferença brutal entre é, esse, essa comparação. E em relação a outra pergunta, Elisa, do quanto uma pessoa precisa investir para ir para o Canadá, Pode ir de nada até 1 milhão, 2 milhões de dólares, por exemplo. Um cara que quer investir no Canadá, ele tem essa oportunidade. Ele precisa comprovar pelo menos 300 mil dólares, ter um bom business plan, é, entrar com pedido e solicitação no governo. Agora, uma pessoa que tem um perfil é, para ser contratado por uma empresa, ela não paga nada pelo processo, quem paga é a empresa. Então esse é um atalho então, legal. A empresa que vai arcar com os custos do processo. Legalmente é isso. Legalmente é a empresa que faz que paga o processo. Em alguns casos, inclusive, a empresa ela ela é, ela, ela, ela tem que pagar os custos de viagem da pessoa que está indo. Então Mudança se uma pessoa tudo. é contratada, de fato ela não vai pagar pelo processo de imigração. Agora, tem uma outra coisa legal, porque a gente estava falando lá no início dos programas de imigração para uma pessoa sair com a residência permanente. E aí vai mais uma vantagem para o pessoal do francês, porque Do lado inglês do Canadá, você tem que comprovar uma autonomia financeira, é, vai, vai variar, mas digamos de 14 a 17 mil dólares canadenses, que você tem que comprovar, não quer dizer que tem que investir, ó, tem que mostrar para o governo que eu tenho. No Quebec você não precisa comprovar nada para ter o mesmo visto, que é um visto de residente permanente. Se assina uma declaração, se responsabiliza pelos três primeiros meses, porque a partir do quarto mês o governo ele oferece um auxílio financeiro se a pessoa não conseguiu um emprego. Eu nunca vi uma pessoa ficar sem emprego. Mas, mas para o Quanto o francês faz diferença dentro dessa estratégia de pisar no Canadá? impressionante você tá me convencendo de verdade é, para médicos né a gente falou bastante sobre enfermeiros na né? área de enfermagem e médico bom o, o diploma de medicina do Brasil é quase a mesma coisa que o direito num processo ele é válido para aplicação e pode ter equivalência de um mestrado agora é claro que a medicina no Canadá ela é diferente. Essa pessoa que quer exercer medicina no Canadá, ela vai passar por um processo de equivalência. E esse processo de equivalência é estudos e ser aprovado nas competências técnicas. Agora, um médico ou um advogado, ele pode sair do, do, do Brasil, já com a residência permanente, tendo essa equivalência de um mestrado. E o legal disso é que é, ele vai poder chegar no Canadá trabalhando. Ou, como auxiliar, ou como em qualquer outra área que ele quiser, desde que ele tenha ou um visto de trabalho aberto ou então o PR em mãos. O visto de trabalho aberto é quando você não tem a residência ainda é, definitiva, mas você, pode, você vai fazer um contrato de algum tempo determinado? Seria algo assim? Isso. Um vício, existem dois tipos de visto de trabalho: o aberto e o fechado. O fechado é o seguinte, o Daniel contrata, por exemplo, a Elisa para trabalhar na, sei lá, na Sebrusa em Vancouver. Aí você tem um visto de trabalho fechado comigo. Ele é exclusivo, o teu contrato, ele é exclusivo comigo. Agora, no caso do teu esposo, o Paulo, ele pode ter um visto de trabalho aberto. Só pelo fato de né, ser o cônjuge, ele tem um o vício de trabalho aberto, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Então, é, essa é a diferença. E o visto de trabalho também aberto, nesse caso, pode ser um processo de extensão de visto para uma pessoa que está estudando no Canadá, estudou um ano, um ano e meio, e depois automaticamente, por exemplo, a, a tua aluna que perguntou sobre estudar no Canadá. Se ela estudar dois anos no Canadá, ela pode receber automaticamente até três anos de visto de trabalho. Então, são cinco anos que ela está no Canadá é, sem se preocupar em retornar para o Brasil e dentro desses cinco anos principalmente sobre os últimos três ela para ela entrar com pedido de residência permanente ela precisa ter um ano de experiência profissional em cinco então assim se ela trabalhar um ano ela já vai poder ter uma residência permanente que daí já é a cidadania que incrível é... Aqui aqui eu tinha visto uma outra pergunta aí esqueci. Onde que eles encontram mais informações? Porque tem muita gente que está perguntando assim, mas qual é o nome do programa tal? Qual é o nome... A gente nunca vai conseguir solucionar o problema de todo mundo aqui. Né? De cada um individualmente. Mas o, você quer indicar como que eles fazem para encontrar mais informações claro. com vocês? Tem, tem um site do governo canadense. É, é, nesse site do governo canadense, é o único site confiável eu sempre falo a mesma coisa, ó, desconfia até o que eu falo em português. Porque tudo que eu falo, eu mando o link oficial do governo. Toda informação que eu dou para um mentorado, vai um link do governo junto para essa pessoa confirmar. Porque imigração não é interpretação. Ah, mas eu vi o vídeo do YouTube do cara tal. Não, não pode, pode ser a mesma formação que você, mas a aplicação do processo é completamente diferente. Então, não adianta você querer basear a tua imigração em cima de experiência de outras pessoas. E, e, então, assim, é, tem... Né, um, não sei se eu posso falar aqui do canal do Telegram. Posso? Claro. Ó, tem um canal no Telegram claro. que é só digitar, aí, Imigracão Canadá. E lá eu dou dicas e falo sobre... Me, é... Daniel, me passa também, porque aí eu jogo no meu canal do Telegram, para quem, quem assistiu a live de hoje... Vai poder. Depois você me passa por mensagem, tá? Legal, uh. legal. Eu mando para você, inclusive eu coloquei o teu perfil lá no nosso canal. Deve ter gente que, que veio por lá, né? que está aí na live, participando. E uh, nesse canal do Telegram, Migracão Canadá, eu dou dicas, enfim, e posto os links oficiais do governo. Só que tem uma coisa, Elisa. É, quanto mais informação desencontrada uma pessoa tem, menos ela sabe por onde começar. Com é certeza é igual é. é igual é igual tudo na vida é. Eu falei para as pessoas Olha, eu, eu, eu fazia crossfit antes de engravidar Fazia, ia lá Bonitinho, não sei o quê. Engravidei, falei, parei né? Enfim tô há dois anos sem treinar Essa semana passada eu voltei a treinar Sabe por quê, Daniel? Porque casa de ferreira espetada de pau Eu falo para as pessoas Gente, vocês ficam sozinhos, vocês encontram tanta informação Vocês não sabem mais por onde andar Aí é. vocês veem um pouquinho de um, um pouquinho do outro Um pouquinho do outro, aí um falou diferente do outro Aí vocês não avançam, não tem progresso Eu tava querendo fazer a mesma coisa com o exercício físico E com migração pro Canadá, eu imagino que seja pior ainda É, é o isso sozinho, começa a ver assim Ah, esse aqui eu me encaixo, mas esse também Isso é um processo diferente E aí, você vai fazer qual? Você vai fazer esse, esse, esse, esse, esse, esse, esse ou esse? No final é isso A gente, às vezes, só não sabe por onde começar mesmo e tem muita gente, Elisa, que não tem noção, mas elas estão prontas para dar o pontapé inicial no processo de imigração. Estão, assim, ó, são, estão prontas. Às vezes ela acha, ah, mas eu não tenho ainda a nota do TCF, do TEF, eu não sei o quê. Não, tem, tem processos e programas de imigração que nem conta a prova que você declara que tem. Por exemplo, numa entrevista de emprego, considera a interação, a fala... Então, às vezes, você está pronto já para migrar, para participar desses programas. Eu, eu posso dizer assim, Elisa, dos teus alunos, o pessoal é, que fala francês, que tem aí um nível B1, uma grande maioria deles estão prontos para aplicar um processo. E assim, ó, são pronto, pronto, de verdade, para já... Pronto um e Sabe que eu vi esses dias que é, 5% da população brasileira fala inglês, mas não fala inglês. Fala inglês. 5% da população brasileira fala inglês. Imagina francês. É. Eu nunca, nunca achei esse dado exato, mas deve ser algo menos de 1%. É. Ou seja, quando você fala francês, não é só no Brasil né, que você uhum. está. É o Canadá. Então é. você já está na frente... Pensa que o mundo inteiro, quando pensa em migrar para o Canadá, para onde eles vão pensar? Para o lado inglês. É, é natural. Exato. É o mundo inteiro pensa a mesma coisa. Ah, para onde eu vou migrar para o lado inglês? Agora, quando a pessoa ela começa a ver, poxa, o francês tem programa do lado inglês que se eu tiver francês aumenta minhas chances. É exclusivo para quem fala francês. Além de abrir o Quebec. Olha, olha que legal. Uma pessoa que ela perde pontos em outros critérios do processo de migração, é, se ela, por exemplo, é fluente em inglês, tem um bacharel e mesmo assim ela não pontua, com nível intermediário de francês ela mais do que recupera a pontuação que ela perdeu ou não tinha em outros critérios. Que demais. E ó, alguém perguntou aqui em quanto tempo dá para alcançar o nível necessário de francês. Sempre depende de como você vai estudar, porque uma resposta que eu dei aqui não é uma resposta é, todo mundo vai demorar esse deste tempo, vai, de, vai depender de que método você vai seguir, vai depender de o quanto você vai de fato seguir o método proposto ou não, etc. Né? Mas você alcança com tranquilidade um nível desses em seis meses, mas com muita tranquilidade. Em menos de seis meses você consegue, ó, tem alunos meus por aí, ó. A retracinha, que é é que aluna, acabou de responder a mesma coisa que eu falei. <risos> então, vai depender muito de cada um, né? Só que depende de cada um com uma organização necessária, com o impulso necessário, o estímulo necessário para que isso aconteça, de fato. É isso. É. É, é, é, é tudo na vida é planejamento. Naína está aí. Basta. Agora caiu, Daniel. Volta. Ah, voltou voltou voltou voltou voltou eu tava falando que tudo tudo na vida depende de planejamento da nossa parte tem mentorado meu aqui a Janaína tá aí um abraço para ela daqui a pouquinho ela tá no Canadá é, e, e uma coisa interessante é o seguinte às vezes a gente fala né olha eu vou te ajudar vou te pegar pela mão numa mentoria vou fazer você é, vou, vou te ajudar em tudo que você precisar a pessoa tem gente que acha que eu vou fazer por você, Exato. Né? mas não é. é É fazer junto, é fazer com você, é mostrar ali... o caminho, né? Porque não adianta nada eu percorrer o caminho por você. Você tem que percorrer o caminho. Isso, é esse, esse essa, é, essa é a beleza da vida, né? É a gente, porque senão a gente está tirando o brilho da conquista também que a pessoa tem. Então é você que Exato. conquista essa essa residência permanente essa cidadania que o que o cara vai conquistar no Canadá cara você vai conquistar mas é o teu é, é a tua garantia não é o Daniel que vai brilhar é você é você que vai construir teu futuro a tua história a tua vida a partir daí seja no francês seja numa imigração seja no que for faz a tua parte porque não existe eu nos projetos que eu entro Elisa eu procuro fazer uma coisa eu procuro não me não me vitizar porque quando a gente se vitimiza a gente acha um responsável pelos nossos fracassos e para mim eu escolhi não não fracassar porque quando eu não consigo alcançar o que eu quero eu aprendo eu melhoro e eu vou em frente então pessoal que tá aqui com a Elisa é, às vezes quando você entra num programa seja para aprender o idioma você não tem a noção do quanto a Elisa já passou para trazer tudo mastigado e pronto para você conquistar em pouquíssimo tempo. E às vezes as pessoas acham assim, ah, mas era tão fácil, era tão óbvio. Não, é só que você não conhecia o caminho ainda. Alguém que já conheceu, que já trilhou esse caminho, te mostrou isso aqui, ó, pode ser simples. Eu já passei todos os desafios que tinha que ter passado por você. Agora segue a receita. Pessoal que quer aqui ser Eu um case de sucesso, segue a receita, pô. Faz exatamente o que a Elisa está dizendo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Você sabe, Daniel, eu venho do mundo do teatro, antes, antes eu dava aula de francês, sempre dei aula de francês ao mesmo tempo, mas a minha formação toda é em teatro. E eu vou contar uma história bem rápida aqui. Existe um tipo de teatro né, oriental, no Japão, na China, não é um tipo de teatro, existem vários, na verdade. Mas existe teatro noio, teatro kabuki, é, no Japão. Em que uma pessoa que começa a trabalhar com isso Ele vai fazer um personagem O resto da vida É o mesmo personagem que ele vai fazer Ele não muda de personagem Ele vira especialista desse personagem E ele aprende com o mestre Que era este personagem E que vai passar a bola para o ator novo E esse ator novo Ele tem que fazer 50 anos Exatamente o que o mestre indica Meu Durante Deus. 50 anos Uau. E aí, depois de 50 anos, se ele quiser, ele pode inovar. O que que acontece? Ele percebe que o passo a passo é o que gera resultado. Que não é à toa, né? Claro que a gente pode inovar, só que ninguém inova do nada. Tipo, ah, deixa eu inovar aqui. <risos> ninguém inova do nada, conhecer tanto o percurso, então você vai escrever o seu currículo, você vai participar de um, de um processo seletivo você vai aprender um idioma você precisa conhecer tanto daquilo mas tanto, que aí a inovação você vai perceber que é o, o, o seu prazer de fazer aquilo que está inovando né? o seu prazer de fazer aquilo cada dia porque você está imaginando como vai ser a sua vida né, no Canadá porque vai ser, você está imaginando como vai ser a sua vida falando francês porque o francês abre portas eu sempre falo isso e com o caso do Canadá, mais, mais do que ainda. nunca, abre porta. Né? É. é a frequência né, que traz o resultado, é, uhum. é a persistência, é estar ali sempre. É, isso, isso que faz acontecer. Eu falo para o pessoal que não migra quem fala muito. Não vai para o Canadá quem simplesmente diz que vai. Ou o cara que quer se tornar um especialista em imigração. Tipo, ele nunca pisou no Canadá e ele quer se tornar um especialista. Mas, às vezes, você tem aquela pessoa que chega que não sabia nada de imigração em oito meses está no Canadá. Do nada, assim. Isso, para mim, é, faz muita diferença. A questão de persistência, de decisão de seguir em frente porque a vida é feita de desafios pensa que durante esses às vezes oito meses um ano que uma pessoa está se preparando vão surgir problemas dificuldades imprevistos e a gente tem que seguir o exato Ó, o nosso tempo tá acabando você sabe como é o Instagram né? na hora que ele resolve que acabou acabou então antes da gente realmente acabar tem gente perguntando de feira de TI. TI tem, tem muita oportunidade, mas eu tenho certeza que o Daniel vai conseguir explicar mais isso num contato mais próximo com vocês. Assistam as lives, ele tem feito várias mentorias gratuitas, né, uhum. Daniel? E aí, é, eu queria que você realmente agora é, chamasse as pessoas, como que elas podem... Tem o, o seu Telegram, tem esse evento que você vai fazer no domingo, ainda dá tempo das pessoas participarem? Sim, Ó, a gente vai ter uma Masterclass domingo falando sobre trabalho e imigração. O foco de domingo é mercado de trabalho. Eu vou ensinar, eu estou fazendo live todo dia, de 19 horas, até domingo. E domingo é uma masterclass. É, vai ser no Zoom, vai ser fechado e as pessoas vão poder perguntar para mim, para o Armando, o pessoal que estiver comigo. Vão poder fazer qualquer pergunta de perfil, a gente vai responder de graça. Então, domingo, 19 horas, é um evento. É, o link para a inscrição está na biografia do meu Instagram, tem o canal do Telegram também, mas esse evento, Elisa, é para falar, é para ensinar o caminho das pedras de como uma pessoa pode buscar uma oferta de trabalho, mesmo ainda estando no Brasil, sem nunca ter pisado no Canadá. E nessa aula, a gente vai explicar os principais programas de migração, além de ensinar é, como você pode prospectar e ser contratado por essas empresas canadenses. Demais. E ó, tem gente perguntando também como virar meu aluno. Galera, a gente vai abrir uma última turma em 2020. né Também tá acabando o ano, mas eu tô falando que é a turma do resgate do ano de 2020. Porque a gente precisa dar um, um norte para esse ano, começar o seu processo migratório, começar de fato a ir fundo e atrás dos seus objetivos. E aí para isso, eu não vou dar muitos detalhes, mas só que no mês de novembro vai acontecer um novo evento que chama... A grande missão, podia ser Canadá, mas é a grande missão do francês <risos> ativo. Vou copiar, de então, deixar, <risos> é, é, é só vocês me seguirem, entra no, no, no meu canal do Telegram, no do Daniel, é, e aí vocês vão ter informações sobre o Daniel, sobre o programa dele e sobre é, o meu programa também, que vai acontecer em novembro, tá bom? Legal. Daniel. Foi muito legal a nossa conversa. A minha cabeça está borbulhando aqui com tantas informações. Agradeço demais, porque os meus alunos perguntam muita coisa. Inclusive, estou até pensando, vou te escrever depois no privado, para a gente, de repente, pensar alguma coisa que você possa apresentar essas oportunidades para os meus alunos dentro do curso. Claro. Alguma aula, alguma coisa. Depois eu claro. te escrevo para pensar alguma possibilidade, que eu acho que. É, eu não tenho a, a capacidade de explicar sobre isso, mas você é a melhor pessoa para eles é, contatarem para ir atrás desse sonho. Então, eu queria Legal. realmente te agradecer mais. E me, não esquece de me mandar o seu Telegram para poder mandar lá no meu canal do Telegram também. Para quem está perguntando, a live é salva e eu vou jogar também no YouTube. Legal. Elisa, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Sei que é uma referência né, no Brasil inteiro e com certeza eu estou à disposição aqui para servir, para ajudar, para mostrar o caminho. É a nossa missão e eu sei que tem muita gente que está aqui que eu vou ver no Canadá em breve. Muito obrigada. Com certeza. Merci, Daniel. Valeu. Tchau, tchau. <risos> tchau. Muito obrigada, muito obrigada. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Ó. Terminamos no talo. Tá terminando aqui, ó, 25 segundos. Merci, irmãos. Tchau, tchau. Eu não consigo nem desligar. Vai ter que contar regressiva. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei essa conversa. E se você também gostou, aproveita e indica, né? Marca, eu vou deixar ela salva no IGTV. Marca algum amigo ou amiga que você sabe que tem o sonho de morar no Canadá ou que pode aproveitar essas ótimas oportunidades.